O homem atrai a luz do universo, e a mulher é o vaso para onde esta luz vai para ela, seu marido e os filhos que eles têm juntos. Como ela maneja essa energia? Através do seu cabelo. O cabelo de uma mulher em sua cabeça, e os cabelos de um homem em sua barba, e em certas partes de sua cabeça, age como condutor para esta luz e esta energia. Ao cobrir o cabelo em sua cabeça a mulher está manejando esta energia, contendo-a, e basicamente, guardando-a, para sua família. Este pelo não é apenas uma outra camada, já que nos animais pode aparecer em diferentes formas, como escamas de peixe, conchas, penas, etc. Por que o pelo cresce no rosto de um homem e não no rosto de uma mulher? que o pelo de um homem tem diferentes formas na cabeça, costeletas, bigode, bigode dividido, a parte inferior da barba, a parte superior da barba, etc. Todos esses atributos resultam da interação entre as duas forças, que é muito importante, já que a cabeça, nosso microprocessador, é onde todos os problemas são resolvidos. Portanto, o TS nos fala sobre estas duas forças e sobre a interação entre elas. Por que só homens têm barba e bigode e as mulheres não? É porque um homem executa as correções. A palavra cabelos, siarot, deriva da palavra hebraica tempestade, sauer, que significa excitado e pronto para agir. Esse atributo é expresso nos homens ao se avançar pelas revelações, estudando e realizando. As mulheres são mais estáticas. Portanto, homens e mulheres têm cabelo na cabeça e só os homens têm cabelo que flui para baixo. Além disso, a parte superior da barba se espalha para o peito e a parte inferior até a cintura. O costume de não cortar a barba existe em todas as religiões. O que simboliza o costume judaico de uma mulher que cobre o cabelo em sua cabeça? O cabelo de uma mulher é considerado inadequado e inapropriado para um estranho. Mas isso não se aplica a moças solteiras, porque elas usavam o cabelo solto o tempo todo. As mulheres casadas cortavam o cabelo curto e usavam um lenço sobre a cabeça. Que sempre foi considerado um sinal de modéstia e virtude a natureza coloca cada cabelo e pelo em nosso corpo por uma razão os pelos das pernas regulam o sistema de glândulas e estabiliza o campo eletromagnético pessoal os pelos nas axilas protegem a área que é muito sensível, onde os sistemas nervoso simpático e parassimpático se encontram, o que afeta o cérebro e seu nível de energia. Quando os cabelos são deixados atingir a sua idade completa, o fósforo, o cálcio e vitamina D são todos produzidos e introduzidos ao fluido linfático e, eventualmente, ao fluido espinhal, através das duas condutas na parte superior do cérebro. Esta troca iônica cria memória mais eficiente e leva a uma maior energia física, melhora a resistência e paciência. Venha, te darei a revelação.